O caos, capricha, nessa aí, vem, Foi com o coração, tá ligado? É nós pô. Seria mentira se eu te dissesse, não sente saudade. Seu corpo no meu era uma maluco, eu amava de verdade. Às vezes a vida é complicada, as vezes são levei a humildade. Se tu não aguenta as play Não sabe metade do que eu já passei Em terço das mortes que eu já me livrei Tu só de passagem, você sabe bem As que você é dropa e eu nunca dropei Eu quero somente o que me faz bem Um carro importado e um quilo de ramp Muita benção protegeu dessa serpente Tô blindado, tenho Deus na minha frente Ela é forte mais do que o um de corrente Se eu não mudo, sou o mesmo de sempre Tô focado no que vem pela Durambam No Subaru, jogo o som no talo Motorista Acordo, as palmas. eu nem ando armado Só com meu canivete Se arruma treta comigo, nunca me alcança pivete Give it away, dou muito valor pra minha vida Às vezes esqueço minha moto em pina foda, faz parte de mim essas Que uhum. Give it away, dou muito valor pra minha vida Às vezes esqueço minha moto em pina foda, faz parte de mim essas piras um que tipo, Pra quem se foi, dopar um cómico eu aposto, brindado pra todo ódio Um brinde aos negócios, um abraço pro sócio Muitos haters cheio de ódio, pra isso tem anticorpos Puxa, prende, King Punch é a lenda Descontando no pneu e no volante todos meus problemas Puxa toda a fumaça, e acelera Apertando o marroquino, essa vida a gente zé valor pra minha vida, às vezes esqueço minha moto empina, foda, faz parte de mim essas pira. Que hum, virou, away, Dou muito valor pra minha vida, às vezes esqueço minha moto empina, foda, faz parte de mim essa pira.